Fala galera, beleza? Felpon aqui na área pra vocês E guys, hoje eu vou fazer um vídeo Eu vou dar uma dica, umas dicas pra vocês de. É tipo como se fosse um tutorial de noção Que vocês podem ter aqui dentro do server Porque a galera me pergunta muito Como é que é sua rotina de treino diário? Como é que eu faço pra ficar melhor dentro do jogo? Talvez existem coisas que você pode pegar é... São coisas que você pode pegar com o tempo, né? Só com experiência jogando E que talvez eu possa ajudar você aqui com Falando pra você, explicando aqui agora Pra você já dar um avanço nas etapas em vez de ter que jogar, perder, jogar e perder pra você poder aprender. Beleza, galera? Então, eu vou dar vários exemplos aqui de noção que você pode ter. Como que você pode ajudar seu time com o feeling. Pra você não cometer mais ou menos uma cagada, né? De prejudicar seu time. Vamos pegar, por exemplo, uma, uma, uma ideia aqui de você ser um jogador que você olhe meio e... Junto com o seu parceiro. Normalmente são três CTs que vão lá pra B1. Normalmente eles fazem o domínio fundo, fazem o domínio. o domínio varanda. E sei lá, na maioria das vezes já teve jogos que os TRS vieram correndo. Tipo, a gente Por exemplo, quando eu peço para um time, meu, pro meu time esmocar a é, passagem aqui, eu sempre falo pra eles tomar cuidado. Não precisa fazer com festa, porque às vezes você esmoca, por exemplo, aqui, ela fica um pouco pra trás. Você pode passar e tomar um varado, entendeu? Então sempre você pede pro seu parceiro esmocar com calma. Mas, mas vamos supor, vamos, vamos pra ideia do vídeo. Você tá aqui na B2 rodando e você. Os caras falam, ah, tá indo no fundo, no fundo, pá, aí acontece a trocação de kill lá, o que que você tem automaticamente como é, saída na tua cabeça? Ah, vou vou lá, vou ajudar, vou, vou dominar essa área do meio aqui e ajudar, e aí que pode ser um perigo, entendeu? Você tem que botar o que que vale a pena ou não, se vale a pena você ter, se você dá essa riscada ou não, galera. Aqui, por exemplo, na posição do, do meio aqui, você não pode é, simplesmente sair passando por aqui, ou você simplesmente ficar aqui colado, para poder dar um back. Por que que você não pode fazer isso? Por causa que a, a posição meio B2, a posição B2 em si é uma posição muito complicada porque, se você perde, não importa se você mate 3, se você perde, fica muito difícil dar o back entendeu? Então aqui você já tem que ter noção que a sua posição talvez seja a mais importante do mapa. O que que os caras podem estar tá fazendo? Os caras podem simplesmente estar tá atacando coisa a fundo, o um cara lá se matar e os caras vão pegar o split. Ou simplesmente os caras podem tentar estar tá dominando fundo só que você vai girar e vai dar o back e acaba que você vai talvez morrer, vai matar um morrer. O que que acontece se acontecer isso? Você dá o feeling de ah, vou ajudar, quero ajudar. Sem pensar no que, na posição que você tá fazendo. Os caras podem te matar, esmocar a base e fazer um split B2. Seu é um amigo que vai estar tá dentro da B2 vai estar tá fudido, entendeu? Só se ele fizer uma jogada sensacional. E aí você teve um feeling totalmente errado e você acabou entregando o round pros caras. Isso, por exemplo, é um feeling que você... É uma noção que você tem que ter. Saber a hora de arriscar ou não, entendeu, galera? Eu jogo nessa posição aqui e eu sei como é complicado, porque aqui é uma posição muito vulnerável. Se você... Se for um time que deixa muito a WP cravada aqui, se for um time que se toca, estudou você e sabe que você é um cara que joga muito por aqui, com certeza eles vão estar tá esperando você. E se você vier aqui simplesmente morrer, o plano que eles tinham de dominar varanda, de fazer uma coisa pro um B1, pode complicar Clicar, entendeu? Basicamente aqui é um, uma Ideia de feeling, um exemplo que eu tô dando pra vocês De como você pode ter o um feeling ou não Beleza? Eu, agora eu vou fazer Eu vou dar uma ideia ao contrário pra você De como que você pode, é... por exemplo você quer, você quer fazer alguma coisa safe Você quer você tem um feeling de querer ajudar porque você Sabe que talvez não possa ser B2. Em vez de você vir aqui no meio, é, sozinho E querer passar pra ajudar, é mais fácil Ou você chamar o seu parceiro da B2 Por exemplo, ele vem daqui, é... banga Pra você, você dá um pique e volta, ou ele Vem, banga essa pra você, dá o um pique e volta, ou vocês dois colam aqui e dão um clear aqui no meio. Por quê, galera? Porque automaticamente quando tem muita flash fundo e os caras esmoca a gorda, 70 80% das vezes a chance é de ser mesmo pra lá. Ou eles estarem em maior quantidade pra lá. Então normalmente não vai ser alguma explosão B2 ou se alguém entrar B2 vai ser um cara sozinho. Então é mais fácil você fazer isso com o seu parceiro. Então você tá com o feeling de... Por exemplo, às vezes eu tô com o feeling de ajudar meu amigo. Porque eu tô vendo que eles tão complicados lá, que pode passar a varanda porque quando os caras estão dominando fundo, eles esmocam a gorda e eles começam a dominar fundo e rola uma trocação de kill fundo, é muito provável que talvez a alguém esteja passando varanda, e se tiver passando varanda com a trocação no fundo, vai dar merda pros caras que estão lá sozinhos, então você quer ajudar seu time rápido, você chama seu parceiro, faz alguma coisa segura, e você tá tendo um feeling certo em vez de vir aqui, vir aqui sozinho, e óbvio que essas coisas não acontecem em Pug, né, enfim porque é muito varzeado, ninguém tá nem aí se vai morrer ou não, então tipo, meio que é uma dica que eu dou pra vocês, é... de noção, pense bem antes de você fazer uma jogada, pense se vai valer a pena, porque se você morrer, você pode comprometer o round o meu estilo de jogo é um estilo de risco entendeu, então mais ou menos, é tem, tipo, por exemplo, eu posso tomar uma decisão que pode ganhar um round como pode perder um round Mas normalmente eu sempre tento deixar ela uma decisão mais fácil pra mim, né Vou dar outro exemplo pra você aqui, galera Aqui já vai ser uma ideia de noção de kill Vamos supor assim, você fala, galera, eu vou varanda rápido O seu time fala, você responde pro fundo e o e seu time fala pra você Galera, eu vou varanda rápido É, vamos entrar fundo, na verdade Vou entrar fundo, baga pra mim Aí eu já falo a cal, eu já dou a cal, por exemplo, o Yael E falo, Yael, eu vou varanda rápido O que que isso pode acarretar? Se eu for varanda rápido aqui, beleza, eu tô aqui Aí os caras moncou, passou, o cara me espotou. Beleza, eu paro aqui. Se os caras dominar fundo e não ver ninguém... Aqui que é a hora de você ter o feeling de, opa, não vou mais dar um passo além disso. Por quê, galera? Porque automaticamente tem que vir na tua cabeça que se os caras não tiver fundo, eles vão estar pro meio varanda. E quando eles descobrirem que você dominou o fundo, porque vai ter bang, vai ter coisa lá, você não pode... Eles vão querer bater em você aqui no meio. E você não pode dar essa kill grátis pra ele, porque a sua kill talvez seja mais importante. Porque você tá fechando o outro lado do mapa. Enquanto eles estão dentro do fundo, você sabe que aqui não tem, entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo que eu tô indo varanda rápido e meu time tá do fundo, eles conseguem dominar o fundo, se eu tô aqui aqui na varanda, eu bloco, eu paro e tento voltar, entendeu? Se eu já tô muito pra frente, não tem muito o que fazer. Eu tento vir aqui e ficar safe, entendeu? Eu não dou a kill. Então, tipo, é uma noção que você tem que ter na hora, entendeu? Se você tá aqui sozinho, você não dá essa kill, você para, espera. Teoricamente, você, em vez de ser aquele cara que vai fazer o entry, é, vai procurar o jogo, você automaticamente virou o lurker. Então, você tem que entender isso, entendeu? Agora, eu vou dar outro exemplo pra você, galera. Vamos supor que vocês estão, vocês decidem, por exemplo, passar a varanda rápido. É... Com essa mesma situação, o seu time dominando fundo... Você quer passar a rápido, você acha que os caras não viram você e você tá passando. E você tá vendo no fundo lá que tá tendo trocação. Os caras estão trocando tiro, tá morrendo, tá matando, seu time tá sei lá, tá perdendo tempo. Aqui é uma boa hora pra você tentar ganhar espaço. porque Você talvez tire x1 com um Entendeu? Por exemplo, seus amigos matar um ainda e morrer, você vai estar ótimo pra você, porque aqui você vai ganhar um espaço. Nem que morra dois, três lá, você matando um aqui ganhando esse espaço, é ótimo. E por que, que vale a pena você arriscar? Por que, que vale a pena você ter o feeling, a noção de, pô, vale a pena tirar esse confronto? Porque você vai tirar confronto? Provavelmente com um cara só, e você vai ter. É, se você tiver sucesso, provavelmente você vai ganhar o um round. Então, vale a pena esse confronto. Se você morrer, não vale, não vai mudar muita coisa do round, entendeu? Vai ser uma riscada que vai valer a pena pra você. Então, esse, por exemplo, é um feeling que vale a pena. Tente, tá ligado? Ou você tem outra opção, galera. Simplesmente vim aqui, por exemplo, se você for um cara que vai dominar a varanda rápida e você tá de ALP, se o seu time dominar o fundo e tiver trocação de kill, você pode simplesmente parar a mira aqui. Aí vai entrar naquele dilema lá que eu falei pra vocês. O cara da B, se ele for um cara ruimzinho, que só quer só sabe andar, sabe correr, ele vai dar cara meio aqui como se não tivesse ninguém. Ele vai talvez fazer uma bank que você vai ver, provavelmente, e vai abrir meio. O que, que pode acontecer? Se o time dominar o fundo, você pegou a kill de rotação, eu, por exemplo, tô aqui, tô de ALP, pá, o cara abriu meio, peguei o cara na kill aqui. Eu posso simplesmente aqui aqui, ó, esmocar e voltar. Pronto! Eu vou gerar uma reação fodida nos caras do CT, porque os caras do CT vão achar que não vai estar tá splitando, aí os caras vão querer avançar a varanda. E é isso que acontece com a maioria dos times que a gente joga contra aqui do Brasil. Às vezes a gente só mata o primeiro cara e para a mira e acontece o jogo vai acontecendo, porque automaticamente eles vão querer tentar descontar essa kill e não vai acontecer, entendeu? Uma dica que eu dou pra vocês é... Tente só ter a noção de se vale a pena o risco ou não, entendeu? Se vale a pena a sua posição fazer aquele avanço. Enfim, eu tô dando exemplo aqui no D2, mas isso, isso encaixa para vários, vários mapas. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Do fundo, por exemplo. Eu, na época de MIBR, jogava fundo aqui. É, às vezes eu tinha o feeling de querer avançar fundo para base E por que que esse feeling tem que tomar bastante cuidado? Porque às vezes os caras estão tá fazendo barulho da varanda, os caras estão tá fingindo split meio, e estão voltando três caras aqui no fundo, no auk. Isso a gente, na época, chamava, acho que de north. Aí, se você decide avançar fundo antes dos caras fazerem qualquer coisa, ou quando os caras fazem qualquer coisa e entrega kill, os seus parceiros que vão estar aqui, provavelmente, no bombe, eles vão estar tá ferrado, já era pros caras, porque vai estar tá entrando três fundos, vai estar tá entrando um varanda, vai fazer um split nos caras, e já era. Então, a noção aqui do fundo é a seguinte, você é uma posição muito importante aqui. Se os caras começar a fazer north, que normalmente é final de round, com 30, 40 segundos, e você matar e segurar, você ganha o um round. Se você avançar e dar kill em menos de um segundo, você perde o um round. E qual que é o melhor jeito pra você ter esse feeling? Saber se você ter é, a noção se vale a pena o risco ou não, entendeu? Você não avança até ter certeza que não vai ter ninguém ali, entendeu? Eu não sei se você vai ter 100%, mas, sei lá, 90% já é o suficiente. Se os caras esmocarem a gorda, você vai estar tá ouvindo aqui, ó. Vamos supor, os caras estão esmocando a gorda, você tá ouvindo a varanda. Os caras estão tacando um monte de coisa na varanda. Três, quatro caras na varanda ali, você tá ouvindo bastante passo. Não vale a pena você avançar, porque provavelmente vai ter um cara marcando aqui e. Ou pro ser lurker fundo, ou sei lá. Não avança. Agora vamos supor que os caras atacam tudo na varanda. Você tá aqui. Você tacou tudo na varanda, pá, fizeram uma bug e não entrou. Aí é a hora de você avançar, entendeu? Você vem aqui e já domina esse espaço. Espera mais um pouco. Aí os caras Provavelmente, se eles fizerem um fake varanda, eles vão voltar meio. Se eles Tá meio, esmocou o BACETE, aí é a hora que você avança, entendeu? Se você avançar com os caras fazendo fake varanda, esmocando o BACETE e você morrer com a 3 cara aqui azar seu. Agora, se os cara fazer um fake varanda e for voltar pra explitar meio e você tá aqui já, você no fundo você já pegou a info tudo. Já fala, vai ser B2 não tem ninguém aqui fundo. Já era, você ganhou informação, você não ganhou aqui, você ganhou informação pro seu time talvez essa informação possa salvar bastante round, entendeu? Esse é o feeling. se você se os cara estão entrando varanda, os cara tão é, fazendo uma... mas é, é que varanda full completo, não vale a pena pra você é, pegar esse risco no fundo, entendeu? Porque seu time tá bem posicionado ali pra varanda entendeu? O Seu time vai, provavelmente vai ter um AWP carro aqui, uma AWP bomb, então tem por que você querer ganhar o um round. Fica de boa no fundo, espera, se alguém vir que atrás, você pega, confia no seu time. Agora, se os caras fizeram um fake varanda, se tá muito estranho, entendeu, só veio uma smoke varanda, já que você já começa a já ter um, um estalo de, opa, aqui parado, eu não vou ajudar ninguém. Quando os caras começar a ter uma ação de, por exemplo, split meio, os caras têm uma reação de, oh, tô na a boca da B2 aqui, por exemplo, entendeu, o seu time vai comunicar, smocou a CT, desmocou a boca da B2, tá com o cara de split, aí você começa a avançar, entendeu, aí a hora que você vem, avança, pega a info pro seu time, e, enfim, com isso você consegue ter uma informação absurda. Então, são esses feelings, esses, essa noção básica que talvez você vai conseguir com o tempo, mas uma coisa. Eu tô tentando dar uma dica pra vocês agora, entendeu? É uma coisa que eu já errei bastante ainda erro Mas eu tô me aprimorando com o tempo Que é você saber a hora ou não de arriscar Se vale a pena ou não você colocar seu time numa fria Por info, por umas kills, enfim E normalmente eu sempre faço isso quando eu tenho Sabe, quando eu tô confiante, eu tenho certeza E eu tô entendendo o que tá acontecendo no round Eu nunca faço alguma coisa que, tipo Se eu matar ou morrer eu não tô nem aí pro time Eu sempre faço alguma coisa base do que pode acontecer com o time Então esse é mais ou menos um tutorial de noção básica Que eu fiz aqui pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado é, Eu usei os exemplos eu coloquei exemplos, né? AD2 é, porque é um mapa que é bastante rotação, bastante posição importante e existem vários vários exemplos. Eu acho que é muito difícil ensinar como se faz uma... ensinar noção, ensinar a ter noção. Mas os, a gente, por passos, a gente pode ajudar bastante. Então eu acho que vocês conseguem, vocês vão conseguir é, melhorar bastante se vocês tiverem essa noção de vocês serem um homem importante, vocês serem aquele cara do round que pode simplesmente manter e ganhar por info, ou manter e ganhar por kill, ou simplesmente parar, não fazer nada. Entendeu? Então tente pensar bem nisso na hora. Para que, como que você vai pensar nisso? Você jogando o Gamers Club, os lobbies da GC, Você treinando com o seu time Você mesmo que morra às vezes Mas acostumando a sua mente, vai chegar um ponto Que você vai saber, na hora que seu time entrar fundo Por exemplo, de TR, você vai estar indo para a da AP Seu time dominou no fundo e não tem ninguém Você vai travar automaticamente na mente e falar Pô, os caras vão bater em mim aqui, vou ficar safe Se os caras baterem meio com os caras dominando o fundo E não vê ninguém aqui, talvez alguém queira avançar A esquina, talvez os caras voltem Porque eles viram que não tem ninguém E aí que você, mano, se os caras avançarem a esquina, você está bem posicionado você pegou uma kill Os caras vendo que você tá no meio E pegou uma kill neles Praticamente bagunça E você bagunçando o round do outro time Cara, é muita certeza que você vai ganhar Então é esse o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Foi um tutorialzinho mais ou menos de noção é, De feeling E deixa seu like Se inscreve no canal E é isso, tamo junto Valeu, é nóis, falou